A Lei de Segurança Nacional tem sido um instrumento clássico de controle das oposições, usado no Brasil, usada no Brasil desde 1935. Na última ditadura civil-militar, nós tivemos seis ou mais de seis Leis de Segurança Nacional, algumas prevendo morte e banimento, tudo no sentido de tolher a oposição, de controlar a oposição e portanto, impedir que elas se voltassem contra o regime autoritário. Mesmo a última das leis, que ainda hoje é vigente, lei 7.710, ela prevê condutas extremamente vagas, como incitar a subversão da ordem política e social, tentar com uso de força mudar o regime vigente. Essas condutas são muito vagas, e, portanto, elas podem servir de tentativa de calar a oposição. Portanto, a Comissão Arnes foi à Câmara dos Deputados participar dos esforços liderados pela relatora do projeto, Margarete Coelho, para tentar a construção de uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Isso foi bem sucedido na Câmara. Para revogar a Lei de Segurança e ter uma defesa do Estado Democrático de Direito, chegou-se uma solução bastante razoável. Esse projeto foi ao Senado Federal, onde dorme em berço esplêndido, nem foi distribuído ainda. Por isso, a Comissão Arnes foi ao Supremo Tribunal Federal participar, como amiga da Corte, de algumas das ações que ali pende contra as leis de segurança nacional, para que sejam revogados ou suspensos dispositivos da lei de segurança nacional. Isso é absolutamente necessário porque notou-se nos, nos últimos dois anos e meio um aumento de quase 250% na utilização da lei de segurança nacional, eh, geralmente contra a oposição, contra pessoas que se insurgem, contra o governo autoritário. Isso não pode continuar. E por isso, então, aguarda-se que o Supremo julgue rapidamente essas leis para que elas tenham interpretação que sejam consideradas conforme, ou seja, que ela só, a lei só seja utilizada quando tiver em risco o Estado Democrático de Direito, enquanto se aguarda a lei é, ser aprovada pelo Senado Federal.